Sim, está confirmado, a Source 2 deve chegar ainda nesse mês de março ou no máximo começo de abril, porém o vídeo de hoje não é sobre isso, até porque essa notícia já até saiu na HLTV, muitas pessoas já falaram sobre, eu também irei falar um pouquinho nesse vídeo, porém o assunto principal é aquilo que todos nós amamos muito e quase todo mundo tem pelo menos uma, eu estou falando das skins. E embora muitas pessoas não queiram que eu fale desse assunto, embora muitas pessoas não queiram que eu dê essa é minha opinião, meu maior comprometimento é com vocês e eu preciso Explicar o porquê sim há a possibilidade das skins simplesmente acabarem. E porquê eu vou estar tá vendendo parte das minhas skins. Tem muita gente aí do cenário que quer passar a impressão que tá tudo de boa, que tá tudo tranquilo, que ninguém corre risco. Mas a real é que no fundo tá todo mundo se cagando. E não é à toa.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 aqui no canal Cachorro 337, cachorro. Afinal, que história é essa que a Source 2 está confirmada? Que história é essa que ela chega ainda esse mês? Ou, no máximo, né, começo de abril? E por que, talvez, as minhas, suas, nossas skins estejam em perigo? Bem, eu quero começar falando que eu já falei um pouco sobre isso ontem no meu Twitter, onde eu disse o seguinte. Afinal, com o lançamento do CSGO Source 2 ou Counter Strike 2, nossas skins estão seguras ou não? E aí, na Thread, eu apresentei dois cenários. Um cenário onde tudo fica bem e as skins... Continuam como estão E um outro cenário mais catastrófico Porém, possível E teve gente que não gostou que eu falei a verdade Dê um link aqui na resposta desse cara Quero assustar a galera que compra skins Pra ele comprar skins mais baratas Pelo desespero que ele mesmo gerou Brabo demais <risos> Que idiota Meu Deus esse mesmo cara, em outro tweet meu, onde eu tava falando né, que eu tava sendo xingado pela rapaziada por simplesmente dar a minha opinião e ser sincero, respondeu o seguinte Não, você está sendo xingado por fazer terror e sai o no do seu público para fazer o preço cair e tu se aproveitar. Outro comentário sem sentido. Sim, sim, cachorro. Seriam burros o suficiente de simplesmente esquecer um bagulho que dá quase um bilhão de dólares pra Valve por ano. E aí eu respondi. Valorante, Fortnite, LoL e outros jogos lucram até mais e possuem um sistema de skins completamente diferente da Valve. A resposta dele, muito argumentativa, que acabou comigo. KKKK, agora faz um videozinho lá para assustar seus views de 12 anos. E tá aqui esse videozinho, que não é pra assustar ninguém. É um vídeo para explicar para vocês todos os cenários possíveis. E no final vocês entenderão porque sim, pode dar muito ruim. E eu não tô só falando, eu tô agindo também. Eu vou vender parte das minhas skins. Eu não tô preocupado agora se vocês vão comprar skins, depositar em tal site com o meu cupom, não. Eu tô preocupado em falar a verdade. E agora eu vou falar. No último domingo, toda a comunidade de CSGO acordou com uma notícia bombástica: Richard Lewis, um jornalista e apresentador inglês que é amplamente conhecido por seu trabalho no cenário de esportes, em particular no Counter-Strike Global Offensive, né? Nosso querido CSGO, revelou em seu blog que Counter-Strike 2 é real e tá muito perto de chegar. Na verdade, já tá aqui na esquina. Segundo ele mesmo, fontes, sob condição de anonimato, confirmaram a nova versão de Counter-Strike Global Offensive a caminho. e essa versão do CSGO ou esse novo CS, e esse ponto é muito importante já já vocês entenderam porquê, enfim. Essa nova fase do jogo será lançada com o nome Counter Strike 2 e a data de lançamento provisória para o beta é neste mês de março em alguns países já será 1 de abril. As fontes explicaram que a criação do jogo foi prioridade para a equipe da Valve e é por isso que nos últimos meses o jogo está praticamente parado, com pouquíssimas atualizações. No último ano nem operação tivemos. Os problemas do mapa da Nubis que demoraram muito para serem corrigidos e até agora Alguns ainda nem foram Bem, tá aí a explicação A equipe da Valve estava trabalhando com foco total no Counter-Strike 2 O Richard trouxe alguns outros detalhes interessantes sobre esse novo Counter-Strike 1 E óbvio, né, que ele rodará na Source 2 No motor gráfico mais recente da Valve Outra novidade importante É que os servidores oficiais da Valve agora teriam 128 de tick rate Alinhando, assim, com o rival direto, né, o Valorant Ah, cachorro, mas é só especulação Rapaziada, não é Vindo do Richard Lewis não é, juntando com aquela informação que eu trouxe pra vocês na semana passada é Que a NVIDIA sem querer vazou esse novo CS, né, esse CS2, ou esse CS Goal Source 2 Mais o fato da HLTV ter repostado essa notícia E pra quem no é cenário, tá ligado, né, saiu na HLTV, meu amigo, pô, só esperar aí dias, no máximo semanas E depois vem, acontece, enfim, o momento que todos nós aguardamos há anos, está chegando Mas vamos ao foco do vídeo e as skins? Como eu disse, existem dois cenários. Eu vou começar pelo primeiro cenário, que é o que todos nós torcemos que aconteça. Onde o CSGO simplesmente será portado para Source 2. Mas o jogo continua o mesmo, não é um novo CS. É só o CSGO e um outro motor gráfico, óbvio, isso traria várias mudanças no jogo, mas assim, ainda seria o CSGO, ainda teríamos as skins. O máximo que pode acontecer, e eu tenho certeza que vai acontecer, é que o jogo não se chamará mais CSGO, e sim apenas Counter-Strike ou Counter-Strike 2. Inclusive, esse cenário é bem provável, afinal, a Valve fez exatamente a mesma coisa com Dota. O problema é caso o CSGO não seja portado para a CS2, e sim um novo CS seja lançado. Nesse caso, o CSGO ficaria para trás Assim como o CS Source ficou para trás em 2012 Quando o CSGO foi lançado E aí, as skins obviamente não seriam deletadas do CSGO Porém, ficariam no CSGO E obviamente, a grande maioria da comunidade Migraria para esse novo CS Logo, o CSGO perderia jogadores As skins começariam a ser esquecidas E desvalorizariam muito, muito mesmo. Rapaziada, eu garanto para vocês, se um novo CS for lançado e as 15 CSGO não forem importadas para o CS, Amigo, em menos de um mês, todas as skins perderão mais de 50% do seu valor fácil, assim, isso chutando baixo. E aí que tá meu medo, rapaziada, porque no vazamento da NVIDIA... E também na notícia do Richard Lewis, não conseguimos ter certeza se será o CSGO Source 2 ou outro jogo. Os arquivos ocultos da NVIDIA a gente consegue ver ali o CSGO S2, de Source 2, mas também dá pra ver o CS2, né, embora algumas pessoas... Tenho dito que esse arquivo já está há muito tempo por ali, enfim... Mas o ponto é esse, a Valve não vai deletar as skins do CSGO, ela nunca faria isso. Porém, pequenas atualizações podem derrubar todo o mercado. Acabei de dar um exemplo, um novo CS com novas skins, ou então um novo CS com um novo sistema de skins semelhante ao do Valorant, LoL, Fortnite. Onde as skins não são mais trocáveis, onde elas ficam presas no seu inventário. Eu acho que vai acontecer? Não, mas é possível. É, o que me deixa ainda mais preocupado é que até o cenário 1 pode acontecer, mas ao mesmo tempo quebrar o mercado. Vou dar um exemplo, CSGO continua sendo CSGO, porém na Source 2 a Valve só muda o nome, se torna o Counter Strike 2. Portas skins, ok, portou as skins, todo mundo tem skins, todo mundo consegue trocar, porém só conseguem trocar entre amigos. Porque hoje no CS, se você pega o trade link da pessoa, você consegue mandar uma troca, você não precisa ter ela adicionada. Se a Valve muda isso, se a Valve, por exemplo, no CSGO Source 2, permite trocas apenas entre amigos, instantaneamente... Todos, todos os sites de skins fecham por tempo indeterminado E os sites de skins carregam o mercado Se isso acontecer, mano, os preços das skins caem e caem muito Mais de 50% aí talvez em dias, semanas Como aconteceu em 2018, quem não lembra em 2018 Quando a Valve aplicou aquela atualização dos 7 dias de trade lock então Naquela época... Todas as skins caíram mais de 50% do valor. De cara, todos os sites fecharam. E esses sites, quando fecharam, ficaram aí cerca de 5 meses off para se adaptarem. A esse sistema voltou, voltou. Mas foram seis meses ali que, mano. Pô, eu lembro até hoje. Eu vivi aquilo. Eu tinha uma Dragon Lore que na época valia quase 4 mil dólares e do nada foi pra 1000, 1.200 no máximo. Inclusive, rapaziada, não é querendo me gabar. Quando aconteceu a atualização do Trade Lock de 7 dias, todos os youtubers e streamers estavam falando que era o fim do CSGO, que o CSGO não iria sobreviver sem Trade. Estavam implorando para mandarmos um e-mail pra Valve para ela rever aquela atualização dos 7 dias. E aí, na época, eu fiz um vídeo. O fim das skins do CSGO, toda a verdade. O que eu disse na época nesse vídeo? Primeiro, que o CS não acabaria. Segundo, que os sites fechariam temporariamente e que eles conseguiriam se readaptar ao sistema. Bem, veio aí o pay, to pay e eu tava certo. Eu disse no vídeo que não adiantaria mandar e-mail pra Valve, que eles não voltariam atrás. E na época, caíram matando em mim. Dei um ligue no comentário que o Rick que fez no vídeo na época. Nada contra o Rick, tá? Eu conheço ele, sou colega dele, mas só pra vocês verem. Ele comentou há 4 anos atrás. CACHORRO! Entendi o que tu quis dizer e tal, mas discordo de você em alguns pontos, como Sobre a Valve não voltar atrás Na atualização, ela mesma disponibilizou o e-mail de contato para dar o feedback sobre essa atualização Então ela quer saber a opinião da comunidade E isso pode ser um sinal de que ela pensa sim em voltar atrás Não voltou 1 a 0 pra mim. Sobre o CSGO acabar, realmente ele não vai acabar, mas possivelmente a quantidade de gente jogando poderá cair consideravelmente, já que muitos dos produtores de conteúdo que acabam fazendo propaganda do jogo indiretamente poderão migrar para outros jogos ou só parar de gravar CS. Eu não parei de gravar CS, quase ninguém parou pra ser sincero, o jogo não acabou e nem perdeu players, pelo contrário, de lá pra cá, recordes atrás de recordes. Sobre a adaptação dos sites, alguns sites que usam coins até conseguiriam dar uma adaptada, embora também sofreriam com esse cooldown, já que meio que engarrafaria um pouco os bots. Mas sites de troca ou sites que fazem trocas constantes e usam diretamente as skins, como CSGO Magic ou sites de upgrade, não tem como se adaptar usando as skins do CS. Todos os maiores sites adaptaram, novos sites chegaram, houve adaptação, 3 a 0 para mim. Eu não mostrei isso para falar que eu sou melhor, que eu sou o sabidão. O ponto é, tem muita gente que só quer acreditar naquilo que ela quer que aconteça. O que eu acho que vai acontecer, eu acho mais provável é o cenário 1, mas a certeza que o cenário 2 não irá acontecer cara, essa certeza ninguém tem quer dizer, quem trabalha na Valve sabe mas não falam. Ah cachorro, se você acha que é o cenário 1, por que você vai vender as skins? Bem, eu não venderei todas as skins, eu venderei uma ou outra ali muito mais cara óbvio, não vou vender a Dragon Lore 1337 nunca, jamais, quer dizer, nunca, jamais não fala pra nada, mas ela seria facilmente a última skin que eu venderia no inventário, enfim eu vou vender pra diminuir o risco se acabar, prejuízo não foi tanto. Mas eu vou deixar algumas skins. Por que eu vou deixar? Porque se o cenário 1 acontecer, se a source 2 chegar e portar as skins, mantendo o sistema de trade e tudo, meu amigo, aí as skins irão valorizar. Porque vai ter um hype gigantesco, aí novas pessoas chegarão pro game, mais pessoas jogando, mais demanda pelas skins, as skins possivelmente mais bonitas, então nesse caso, vale muito a pena manter. Muito mesmo. E é por isso que eu vou manter algumas. Porém, algumas muito caras, ultra high tiers, eu, eu, vou, eu vou dispensar, né? Pra, assim, na pior das hipóteses, prejuízo foi menor. Vocês entenderam o meu ponto, rapaziada? falei o que eu acho, de coração. Pensem, analisem. Eu não tô falando o que você deve ou não fazer. Eu tô explicando para você o que pode ou não acontecer. Sua decisão é sua decisão. O papo foi dado. Peço apenas que vocês se inscrevam no canal. E, independente de qualquer coisa, estejam comigo. Eu vou estar aqui produzindo muito conteúdo pra vocês. E é isso daí, manos. A Source 2 está chegando. Eu ri. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337 é um FA. Low. Ó, oh, tá muito calor. Tô, tô suado e o ar não tá pegando. O ar quebrou. Acabei de mudar o ar quebrou, mas enfim. Valeu, galera. Eu ri. vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cotion 1337 FA. Low.